Olá, este é o programa Rock na Rede. Eu sou Adriano Assis e entrevisto o presidente do PT de Ribeirão Preto, Jorge Roque, sobre os principais assuntos da semana. Temos assuntos essa semana para falar. O presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores estrangeiros para atacar a ONU Eletrônica. Vamos falar também sobre a PEC dos Benefícios e claras convenções partidárias, já encaminhando para o início da campanha eleitoral. Presidente, boa noite. O principal assunto dessa semana é a reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes estrangeiros, embaixadores de quase 70 países, em que ele faz ataques muito fortes às urnas eletrônicas e à integridade do nosso processo eleitoral. Você acredita que era qual a estratégia dele ao fazer essa reunião? Boa noite, Adriano. Boa noite, internautas da Rede PT, todos que nos acompanham. Bom, é, em primeiro lugar, isso é algo que o Bolsonaro fez absolutamente inusitado chamar embaixadores de 70 países para falar mal do sistema eleitoral do país. Né? Em outras palavras, você denegrir a própria imagem do país perante a comunidade internacional. Agora, isso faz, é um processo, faz parte de um processo do Bolsonaro é, semear dúvida com relação ao resultado eleitoral. E para quê? O objetivo dele é claro, ele nunca escondeu, né? Ele se perder, quer questionar, quer tentar um golpe, não quer aceitar o resultado das urnas. E o mais preocupante disso é que é, o Bolsonaro não está sozinho. Né? Ele está respaldado pelos militares, pelo menos os militares que estão no governo. Porque os militares da ativa, segundo foi noticiado, procuraram o STF e o TSE para manifestar apoio às urnas eleitorais. Então, isso se é verdade, isso a Folha de São Paulo, o Globo, noticiou, né? É, o Globo que deu a notícia, se eu não me engano, é, que os militares procuraram o STF para falar: olha, não concordamos com isso que eles estão fazendo, estamos aqui, confiamos no sistema eleitoral, o que é importantíssimo. E outra coisa, a Embaixada dos Estados Unidos, que é, interfere, evidentemente, no jogo político de tudo quanto é país do mundo, mas não gosta de aparecer, né? fica nos bastidores, a embaixada soltou uma nota dizendo que confia no sistema eleitoral brasileiro. Em outras palavras, é, o Bolsonaro, e isso os generais brasileiros estão acostumados a respeitar, o papel, o lugar, a posição dos Estados Unidos. Né? Então esse, essa ação do Bolsonaro, essa ação golpista do Bolsonaro, né? Bol, golpista e também é, que ataca os interesses nacionais, né? é, pelo, assim, isso não teve o efeito que ele esperava da minha avaliação. Teve reações bem fortes, presidente do STF Luiz Fux, o presidente do TSE Edson Fachin, Associação dos Magistrados Brasileiro, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a INTELIS, que é a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, também protestaram contra o Bolsonaro, contra essa fala, além da Embaixada dos Estados Unidos, que o presidente já citou. O Reino Unido hoje também se manifestou, confiando nas urnas brasileiras. O New York Times publicou que os diplomatas ficaram abalados com a reunião, com o tom, com o tema. Então, assim, se a estratégia era buscar algum apoio internacional, não funcionou. É, ela não teve esse respaldo que eles esperavam. Agora, tive muitas reações, mas uma faltou. Procurador-Geral da República... Porque isso que o Bolsonaro fez é crime de responsabilidade. Né? E nós estamos vendo aí, é, como em outros casos, a Procuradoria Geral da República é inerte. Né? É, enfim, atuando como cúmplice do Bolsonaro. Essa que é a realidade. Porque é, isso é crime de responsabilidade. Né? Isso é, configura crime de responsabilidade. Você não pode atentar contra o sistema democrático. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que está sentado em 160 pedidos de processo de impeachment contra o Bolsonaro, é outro que até agora também não se pronunciou. É O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se manifestou, né? ele disse que é, é, as urnas eletrônicas enfim, são confiáveis, agora o Lira também, que vem inclusive atropelando todo o processo legislativo dentro da Câmara, vem dando golpe lá também, é, não falou nada, vem dando golpe, né? Se assim, aprovando matérias, passando o trator, ele também não se posicionou sobre esse ataque, né, esse ataque gravíssimo do Bolsonaro, esse último. É, presidente, acho que está muito claro que o Bolsonaro vai contestar a eleição se perder, vai dizer que tem fraude, que teve roubo, que só por isso perdeu. Mas há uma preocupação em alguma manifestação, inclusive violenta, já para o 7 de setembro, antes das eleições também compartilha dessa preocupação com o próximo 7 de setembro? Sem dúvida, eh, Adriano. Um país com tradições democráticas muito mais consolidadas que a nossa, que são os Estados Unidos, né? o pessoal até brinca, assim tem um ditado que eh, diz que nunca teve golpe de Estado nos Estados Unidos porque não tem uma embaixada americana lá. Então, <risos> tem isso, mas enfim, um país... É, que não teve golpe de Estado em sentido clássico, teve assassinato de presidentes, né? mas golpe de Estado em sentido clássico não teve. É, você viu essa aventura trumpista, a gravidade dela e a seriedade e os efeitos dela. Aqui tende a ser pior. Aqui tende a ser pior. Né? É, além de ter um respaldo entre setores da, das Forças Armadas e principalmente das polícias né? militares, que são é, de competência estadual, mas elas estão politicamente vinculados ao bolsonaro em grande medida né, também enfim, em grande medida tem contradições mas em grande medida é, nós temos é, enfim instituições muito mais frágeis por exemplo é, os maiores empresários do país se manifestaram as associações empresariais sobre o que o bolsonaro fez não se manifestaram então em silêncio também que é outra coisa significativa tá certo e é, medidas, agora eu vi que o Faquin pediu para o Bolsonaro se explicar Deu mas, cinco dias Deu cinco dias, mas volto a dizer, o Aras não se posicionou né? Não se posicionou, porque isso merecia anunciar um golpe de Estado assim Imagina se, fosse, se fôssemos nós, né? que colocássemos, fizéssemos uma situação dessa Olha, vamos fazer isso e aquilo nós, Outro dia, enfim, nós estaríamos, seríamos apiados do poder então, eu creio assim, a reação que nós estamos tendo tem um certo vigor, devemos saudar, mas ainda me parece insuficiente. O que me tranquiliza, até certo ponto, é que nunca teve golpe no Brasil sem o apoio, é, sem, o apoio sem as elites estarem unificadas, assim, né? a grande elite, os grandes empresários, junto com, enfim, meios de comunicação, e os meios de comunicação estão contra o Bolsonaro, frontalmente contra o Bolsonaro e sem apoio dos Estados Unidos, nunca teve golpe no Brasil sem isso né? porque se você pensar o Estado Novo não foi, um, foi outra situação né? não foi um golpe é, estou me referindo a 64 estou me referindo uhum. a 2016 tá certo? Então isso que me tranquiliza, acho que o Bolsonaro com relação de forças para ele é, sair vitorioso de um golpe não está dada não está dada as condições, mas que ele não é que ele vai tentar que ele está tentando que ele está construindo e tem uma estratégia por trás disso que não é dele que é dos próprios militares isso para mim está claro desde o início né o bolsonaro ele não age é, de forma aleatória como às vezes parece você tem uma estratégia você tem um comando que senta todos os dias que discute que pensa aí a médio prazo e a longo prazo e a curto prazo também é que articula uma tática com uma estratégia e quais medidas é, poderiam ser tomadas para evitar Ali, pós eleições, que a gente tivesse que aconteceu por exemplo, nos Estados Unidos. Eu creio que as medidas teriam que começar agora, por exemplo, com uma ação da, da Procuradoria-Geral da República, porque isso é crime de responsabilidade. Isso deveria ser julgado, julgado pelo STF e o Bolsonaro deveria ser contido. Quanto mais o tempo é, passa, mais difícil vai ficando, mais perigoso vai ficando. O custo de repressão vai ficando maior, de repressão a esses intentos golpistas do Bolsonaro. Né? Agora, como garantir que não tenha cópia no país? É fundamental que a gente mobilize também, que a gente esteja nas ruas, né? e que é, as instituições também se manifestem. Né? A imprensa, nesse caso, nesse caso, está cumprindo o papel dela, nesse, porque a imprensa é enormemente, a grande mídia, né? responsável pelo que nós estamos vivendo no país hoje, mas nesse caso ela está denunciando, a Folha anteontem chamou o Bolsonaro de criminoso. Né? Assim, a, primeira... a, a manchete foi que o Bolsonaro mente sobre as urnas. Né? É, exatamente. Então é, foi já mais incisivo. A Globo também está, enfim. Nesse caso a imprensa, que tem muita responsabilidade sobre o que nós estamos vivendo, mas nesse caso está fazendo papel. Agora, o STF está é, também, né? você tem ali ministros que reagem de forma mais, é, mais, é, de forma mais incisiva e outros, né? O próprio Fux apaziguou muito viu? os problemas com o Bolsonaro, muito. Quem bateu mais foi o Gilmar Mendes, o próprio Barroso, né? o Faquin, do jeito dele, mas também. Né? Agora, é, eu acho que ainda é tímido, podia ser mais avançado. Tá? Mas para garantir, creio que esse processo... <coughs> povo na rua e essa movimentação que foi feita pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, de compor uma frente ampla, atraindo outros setores, esse é o principal remédio contra um golpe. E principalmente para governar depois. Mas esse é o principal remédio. Se nós fôssemos sozinhos para essa batalha, né, ou seja, a esquerda fosse de forma isolada, teríamos problemas sérios, muito maiores do que esses que estão colocados. Porque a gente atrai esse setor, at é, esses é, grupos, né, o Alckmin, por exemplo, se atrai todo um setor que está por trás dele. Né? E isso é o principal elemento de contenção para esse golpe. Vamos passar para o nosso segundo assunto, vamos conversar sobre a PEC dos benefícios, aprovada é a toque de caixa pela Câmara e pelo Senado. É uma esperança do Bolsonaro de se resistir aí ao conseguir levar a eleição para o segundo turno, conseguir equilibrar essa disputa, as previsões são de 41 bilhões fora do teto de gastos o total de benefícios aprovados. É, ela tem flagrantes irregularidades, essa lei, acaba com a lei eleitoral, acaba com o teto de gastos, mas foi aprovada quase por unanimidade, porque aí você põe uma situação de você votar contra benefício no momento que a fome voltou, que o desemprego está alto, que a inflação está alta. A oposição foi colocada ali nas contra a parede pelo governo com essa PEC? Adriano, eu creio que essa seja a linha correta sim. Né? Isso é uma luta do povo brasileiro, uma luta do Congresso, das forças progressistas que estão pautando, principalmente por conta da pandemia, desde que a pandemia do coronavírus né, chegou no país, é de aumentar os benefícios né, que o Estado concede ao povo. O Bolsonaro sempre foi contra, né? o Paulo Guedes sempre foi contra, se manifestou contra toda essa pauta. E agora eles adotaram do ponto de, só por conta das eleições, como nós já colocamos. Né? Mas nós somos defensores, isso é uma conquista também das forças progressistas do país. Isso não é dinheiro do Bolsonaro, isso é do Estado brasileiro. Certo? E o Bolsonaro foi emparedado para conceder. Essa que é a realidade. O Bolsonaro não está concedendo de boa vontade, ele está concedendo que ele está com medo de perder as eleições. Né? E porque existe um movimento que defendia isso. Isso também denuncia a ficção, que é o teto de gastos, que está sendo reiteradamente desrespeitado, porque não tem outra forma. Se você respeitar o teto de gastos, vai faltar assim, os elementos mais básicos para as universidades, para as escolas, para os hospitais do país não tem como respeitar é uma lei que estava fadada a ser descumprida tá certo mas o bolsonaro volto a dizer é ele adotou esse projeto porque está emparedado política eleitoralmente só por essa razão não é de boa vontade não é nada disso né? e quais são os efeitos é, eleitorais que podem ter essa pec aí com o pagamento começando já no mês de agosto o Bolsonaro ele tem muita dificuldade entre os mais pobres, entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, que é mais ou menos a metade do país. Esse eleitorado é fiel ao Lula, porque recorda de tudo que, eles, que, de tudo que o Lula, que o governo, os governos Lula e Dilma fizeram né, para os mais pobres. Né? Porque não era só questão do Bolsa Família, foi um conjunto de políticas públicas que modificou, de fato, a vida de milhões de pessoas. Inclusive a política do salário mínimo. Na verdade, a política de valorização do salário mínimo, isso tem estudos, foi a que mais, é, a maior responsável pela distribuição de renda nesse período, né, de 2003 até 2015, tá certo? Então, assim, o povo brasileiro não vai deixar se iludir por uma é, questão agora do Bolsonaro de dar benefício até dezembro, né? O povo brasileiro sabe entender e julgar pelo menos a grande maioria. Então esse eleitor é muito fiel ao Lula. Agora, que não vai ter efeito eleitoral nenhum, né, assim, essas pesquisas que saíram essa semana, creio que manifestam já um pouco do efeito dessa, dessa PEC. Tá certo? A, a, os índices do Bolsonaro melhoraram um pouco. Tá? Então algum efeito vai ter, é, talvez, enfim isso dificulte para ter uma vitória no primeiro turno, né? mas boa parte do eleitorado, esse mais pobre, esse que é beneficiado por essas políticas é, que foram, não vão esquecer, então são leais e vão apoiar o Lula. Isso eu tenho absoluta convicção. É, é importante a derrota do Bolsonaro. Precisamos reconstruir o Brasil, mas não vai ser reconstruído aí são anos já na verdade. Construindo temer a destruição de políticas públicas. Então para ter uma melhora de da população é um caminho longo. Alastro no orçamento para manter alguns desses benefícios em especial o auxílio Brasil para conseguir também ter esse tempo de recuperação eu creio assim que sim na verdade você tem que é, mudar as prioridades do estado brasileiro né? é, o nosso pagamento de juros é, da dívida é altíssimo né? se você aumenta os juros igual eles estão fazendo você tem uma inflação que é basicamente de oferta. Né? Isso é estudado no país. O, a Cepal chamava de, de inflação, que a raiz da inflação de países subdesenvolvidos era estrutural. Você tem uma inflação que é de alimentos, de, de combustíveis, né? e, e você vai conter como? Com uma, em, em, é, deixando o país amarrado, né? colocando as sede às curtas, deixando o país em recessão há anos. Né? Com, elevando, elevando os juros. O quanto que custa para o Estado, essa elevação de juros. É brutal. É brutal tanto a quantidade de recursos que é destinado ano a ano do orçamento para pagar juros. Então, tem dinheiro. O país tem recursos para fazer políticas. Nós temos que ver quais são as prioridades. Né? Programas desse tipo, por exemplo, o Bolsa Família era um programa barato dentro do orçamento brasileiro. Tá certo? Era um programa barato. E mesmo com esse aumento agora que teve e que é temporário, isso, enfim é, O que é destinado, por exemplo, para juros da, da, Do que era mais discricionário Quer dizer, desculpa, do que era assim, manejável pelo Estado Chegou a 40% do orçamento é, Então nós temos outras questões para equacionar E o principal remédio, na verdade, é o crescimento econômico não é? Com o crescimento você aumenta a arrecadação Você diminui as pessoas dependentes de... Programas desses de transferência é, direta de renda. Né? E isso é o principal mecanismo. E para crescer, nós temos que ter investimento público. Não tem mágica. É, a Petrobras, aí, nos anos do PT, respondeu por uma parte significativa do crescimento do PIB. E agora? Né? Nós não temos mais investimento no país. Retrocedeu. Mas, e, é, o país, enfim, está parado há o quê? Já sete anos né, que nós estamos parados. A crise de 2014, 2015, ela iria ocorrer, né? foi uma crise mundial, tá certo? os preços da, dos produtos que nós exportamos foram lá para baixo nesses anos, ela iria ocorrer. Agora, nós entramos num buraco sem fundo, não por causa da crise, por conta das nossas escolhas. No golpe de Estado, colocou um presidente lá sem respaldo popular, né? que era o Temer, que implementou medidas contra o povo, né? que fez uma reforma trabalhista absolutamente regressiva, né, e etc, teto de gastos, né? alinhou absolutamente a política brasileira com a política americana, e tivemos a continuidade, até certo ponto disso, com essa tragédia que é o governo Bolsonaro. Presidente, vamos aí, então para o nosso terceiro assunto, são as convenções partidárias, estamos agora nos aproximando do período de fato de campanha eleitoral, essa semana tivemos já a convenção do PT nacional, Aprovando a chapa Lula e Alckmin, já definidam, uma opção do partido fazer algo protocolar, inclusive sem a presença do Lula, deixando o presidente para participar de um evento maior aí junto ao PSB no dia 29. E agora temos sábado a convenção estadual aqui em São Paulo do PT para confirmar a candidatura do Haddad. Então esse é o movimento das últimas negociações, esse movimento também de confirmação para a gente encaminhar para a campanha. Sim, é, Adriano, é, essa conferência do Lula, o que foi significativo nela, é que foi aprovado por unanimidade, né, uma chapa, você imagina isso há 10 anos atrás, aliás, 10 anos não, há 7 anos atrás, uma chapa Lula-Alckmin, foi aprovada por unanimidade nessa convenção, isso é ruim não, ao contrário, mostra a compreensão dos dirigentes do PT sobre a necessidade de uma frente ampla, sem essa frente, é, seria difícil vencer as eleições, mas muito mais difícil assumir o poder e, e, né, e governar. O país, na verdade, ele, qualquer presidente está com dificuldade de governar desde 2013. Né? O país está, em certo sentido, conflagrado, está nas ruas, né, desde 2013. Quem dizia que o, país, que o Brasil não tinha manifestação, agora não pode mais dizer isso, porque o Brasil é, o país, é um dos países do mundo que mais tem manifestação, mais do que na França nesse último período, tá certo? Que tem manifestação lá por qualquer coisa, né? por qualquer situação. É, então isso foi significativo. Né? Nós estamos tendo conferências estaduais, vamos ter do Haddad, né? também numa situação inédita para o PT. É a primeira vez que um candidato do PT está em primeiro lugar, é, nas pesquisas aqui para o Estado de São Paulo, né, e de forma sistemática, 35% dos votos, mais ou menos, mais ou, aproximadamente com a tem tido nas pesquisas, né? então de forma reiterada, tem chance de ganhar as eleições efetivamente. E estamos tendo aí em alguns lugares, né? alguns com alguns problemas, tipo Pernambuco. Rio de Janeiro? É, no Rio de Janeiro, em Pernambuco é, os, uma parte do PT está apoiando a Marília Reis né, mas o Lula defendeu o candidato do PSB, né, mas uma parte está apoiando a Marília Raiz. No Rio de Janeiro, ali tem um problema também, porque o que foi pactuado foi apoiou ao freixo e, ao, e o Senado seria um candidato do PT. E agora eles estão. O tão, André Siriano. Perfeito. E agora eles estão querendo aí colocar o. Assim, o Molon está pleiteando esse lugar. Então são problemas é, assim, localizados e, e que devem ser resolvidos. Mas no geral. É, como eu disse, é sinal dos tempos né, de uma compreensão profunda dessa tragédia que é Bolsonaro a conferência do PT, a convenção do PT apoiar por unanimidade a chapa Lula Alckmin isso era impensável há alguns anos atrás e aqui em São Paulo a gente teve o fim das conversas entre o Haddad e o Márcio França faz um pouco mais aí de uma semana que o Márcio França abriu mão da sua candidatura fez inclusive um vídeo falando que era um estava cumprindo uma palavra, né, que ele ia apoiar quem tivesse na frente na pesquisa. Eu Haddad está na frente da pesquisa, então essa foi uma questão São Paulo que se resolveu, né, num dos programas a gente até conversado a gente fala que também não seria o fim do mundo aí um Márcio França candidato, mas a composição saiu. Pois é, e são arranjos difíceis, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre Santa Catarina. São arranjos assim até há pouco tempo impensáveis que estão sendo construídos, então são é natural atritos. Agora, o que me surpreende não são os atritos. É como isso está indo de forma é, mais ou menos tranquila, tá certo? Mesmo em lugares problemáticos. O Rio de Janeiro, é, há quanto tempo que a esquerda não consegue se unificar? Né? É, assim, muito tempo. Desde a, porque ali você tem uma outra história que o brisolismo sempre foi muito forte. Então isso conteve muito o crescimento do PT... E o PT não conseguiu no Rio ter a hegemonia ter, que teve em outros lugares, né? Porque, e aí aconteceu toda uma série de situações em razão dessa, dessa dinâmica política. Agora não, temos uma chapa lá que está equacionada praticamente o problema. Né? Vamos ter um candidato forte com chance de ganhar. Né? É, o Lula está na frente no Rio de Janeiro, que foi nas últimas eleições um reduto bolsonarista. Né? O Lula está na frente, lá está na frente em São Paulo, está na frente em Minas Gerais e todos esses em Minas nós vamos ter um candidato também a governo forte que é o Calil, tem sido um bom prefeito em Belo Horizonte, né? então assim o que me surpreende na verdade é como esses atritos, é, estão tão <risos> pouco significativos dentro do montante dessa construção. Nós estamos juntos hoje com adversários até de ontem aí, né? e repito, baseado não interesses pragmáticos somente de ganhar a eleição mas nessa visão de que é preciso essa frente para derrotar o bolsonaro e o bolsonarismo nessas eleições e para governar que o bolsonarismo depois das eleições ele vai continuar existindo e tem a chance inclusive que fora do governo haja da sua bancada inclusive uma radicalização ainda maior é possível é possível que, assim, é até um movimento mais ou menos natural Você preservar sua base Reafirmando, radicalizando suas propostas É possível E aqui em São Paulo a gente tem esse movimento inédito Haddad na frente, agora com a chapa praticamente formada Tem uma questão ali da, de definir a questão do vice Que provavelmente não vai sair nessa semana agora Vai ficar um pouquinho mais pra frente Mas uma chapa forte com Márcio, com Márcio França e tem uma briga ali, tem a máquina do PSDB, que as pesquisas apontam em terceiro lugar. E um candidato vindo de fora, plantado, mas apoiado pelo presidente Bolsonaro, já em segundo, tem essa briga de quem vai pro, quem iria para o segundo turno com o PT. Como é que você enxerga essa reta final de convenções, essa busca de apoio também dos adversários do Haddad para o início da campanha? Em primeiro lugar do no nosso campo, nós estamos é, praticamente consolidados no segundo turno. Né? E os arranjos que teriam que ser feitos Essa aliança com o PSB Tiveram com o PSOL Importantíssimo, né? o Boulos Deixou de ser candidato a governador É candidato a deputado federal Então isso foi um sucesso Essa construção do nosso campo aqui em São Paulo Eles estão divididos Pela primeira vez isso explica um pouco também da nossa chance de ganhar agora né? Eles têm aí, o campo deles Duas candidaturas, que é a do Rodrigo Garcia E a do próprio Tarciso Que era o, o ministro do Bolsonaro Tá certo? E o Rodrigo Garcia ele tem tentado se aproximar do Bolsonaro. Né? Não só do ponto de vista da pauta, mas ele estava tentando negociar apoio. Eu sou bastante cético com relação a isso. Acho que o Bolsonaro vai entrar de cabeça na campanha do Tarciso. E se eu puder fazer uma aposta, com risco de perder, eu diria que vamos enfrentar o Tarciso no segundo turno. A hora que a campanha começar e que o Bolsonaro vier, e o Lula, do outro lado, é isso que vai ser as forças, os polos dessa eleição, apesar da máquina do PSDB não ser desprezível, evidentemente mantiveram o governo aí por né, 20 e tantos anos, baseado nessa máquina, na interiorização que eles têm, Ver cada quadro, de cada departamento, de cada instituição, eles montaram aí uma, uma enfim, máquina de campanha permanente e gigantesca no Estado, mas mesmo assim... Eu creio que dessa vez eles não vão chegar no segundo turno. E outra coisa, o Rodrigo também não é um tucano, de fato. Isso ele está tendo resistências também, dentro do PSDB. Uma parte dos tucanos históricos já estão apoiando o Haddad. Entendeu? Estão apoiando o Haddad. Não vão entrar nessa do Rodrigo. Né? O Rodrigo foi uma construção do Dória, que saiu da política hoje quem lembra quem era? outro dia era o futuro presidente do país hoje já afim está aposentado muitos candidatos que viriam com a chapa dele à presidência hoje ignoram que estavam com o Dória né hoje está é uma busca para correr de perto da imagem do Dória pois é você vê que tempos que nós estamos vivendo né até outro dia ser assim, é o futuro presidente do país hoje já está aposentado da política né renunciou foi pressionado a renunciar do governo, porque na última hora ele já não queria sair mais, e foi para casa, não volta mais. Ele foi enterrado. Né? E o Rodrigo Garcia, ele não é um tucano é, do grupo ali deles. Né? E o PSTB tem clareza disso também. Clareza. É, presidente, eu acho que o grande desafio do PT, hoje em São Paulo, são essas comunidades. Cidades menores de interior que ainda tem um conservadorismo muito grande, e aí que entraria forte a importância do Alckmin, do PSB? Nas últimas eleições, que por exemplo, Ribeirão Preto, é, já tivemos um prefeito aqui do PT, o Lula ganhou aqui em 89, né, na região, Sertãozinho e tal. É, mas nas últimas eleições, de fato, nós temos ficado para trás no interior. Né? E esse, evidentemente, assim, é o grande desafio que se coloca como nós vamos ganhar, vamos ter voto aqui, né? vamos tornar a candidatura do Haddad viável. Em outras palavras, como nós vamos articular com setores que dominam a economia e a política aqui do interior. E o Alckmin, evidentemente, que é o um trunfo para isso. Né? O Alckmin tem respaldo, foi governador de São Paulo quantas vezes, e sempre ele se elegendo também através do interior. Né? Então é, é um trunfo que nós temos um ativo e não só ele O que veio com ele, né? enfim essa composição que a gente estava se referindo anteriormente Temos aí convenções até o dia 5 de agosto, alguns partidos vão deixar mais para o final E tem essa estratégia, o Lula está hoje percorrendo o Nordeste, passou em Pernambuco na sua cidade natal, estava em Serra Talhada e a tendência é que agora ele comece a concentrar nos estados onde o PT está com mais dificuldade, no Paraná e principalmente aqui na região sudeste. Né? Tem essa história, principalmente em Minas, falam-se muito que quem ganha em Minas ganha a eleição. Então, é, é para se concentrar agora no sudeste e esses índices nos estados, essa vitória do Lula nesse círculo São Paulo, Rio e Minas, a manutenção dele é o que vai definir a eleição? Olha, é, o Lula nunca teve mais de 40% dos votos em São Paulo no primeiro turno. Se tiver, a chance dele ganhar no primeiro turno é muito grande. E em Minas, a distância dele para o Bolsonaro, apesar de ter caído um pouco, ainda é muito significativa. O que diminuiu foi em São Paulo, nessa última semana. É, então, evidentemente, que nós vamos ter que jogar todo o peso em São Paulo... Minas, no Rio de Janeiro, porque de fato é, esse é o ponto aí que, porque é aquilo que eles chamam nos Estados Unidos, enfim, eles têm um termo para designar isso, né? Os, os, os estados, estados pêndulos. né? Porque algumas situações mais ou menos estão cristalizadas. Agora nesses estados a margem de a movimentação do eleitorado ainda é grande. Então, por isso que é natural que nós nos dediquemos a eles, né? Inclusive porque também são os estados mais populosos do país. Né? Sem dúvida. Obrigado, Rock. Nós estamos chegando ao fim de mais um Rock na Rede, uma produção da Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Programa com apresentação minha, Adriano Assis, trabalhos técnicos de Anderson Zoeira e o nosso José Alfredo Carvalho na direção. Fique com a gente, fique de olho nos canais oficiais da Rede PT. Voltamos aí numa próxima semana. Muito obrigado.